Uma das grandes perguntas no meio audiovisual é como os grandes filmes de Hollywood conseguem ir de um plano geral até um plano detalhe com uma movimentação de câmera perfeita. E a resposta é muito simples, eles utilizam a grua. A grua está presente na história do cinema desde os seus primeiros grandes filmes. Lá em 1916 foi a primeira vez que ela apareceu numa cena de destaque num grande filme para a época, e desde então ela vem sendo usada década após década em grandes cenas do cinema. E normalmente a grua é usada para ir de um plano detalhe até um plano geral ou o oposto de um plano geral até um plano detalhe e é claro nos filmes hollywoodianos eles vão estar utilizando gruas muito grandes com estruturas gigantescas onde o operador de câmera às vezes vai em cima da grua e para produções menores como videoclipes e casamentos existe uma alternativa que é a mini grua com ela você consegue esses belos movimentos também, mas sem precisar daquela estrutura toda. E ela é muito versátil, você pode colocar acoplar nela uma cabeça de tripé para ainda mais ampliar a sua gama de movimentos. Colocando ela num tripé que tenha uma cabeça, você consegue esses movimentos na base da grua, tanto na cabeça onde vai ser o apoio da câmera. Por isso, se você quer dar um ar cinematográfico para suas produções, chegou a hora de você adquirir uma grua.